Olá pessoal seja muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal crypto space marketing e hoje um vídeo muito rápido um tira gosto para você a novidade que a gente prometeu aí nos vídeos anteriores o nosso robô trader isso mesmo operando aqui para você tá? em tempo real conta real ok começamos aí ontem ontem no dia 21 de novembro e hoje é dia 22 e em menos de 24 horas pessoal em menos de 24 horas aí nós temos aqui um valor de a ah, dólares em cima de uma banca real de 501 dólares são mais ou menos pessoal 1.8 por cento feito em menos de 24 horas aqui no nosso robô esse vídeo aqui é só um tira gosto que vamos trazer um vídeo mais completo logo, logo, para mostrar para vocês aqui a minha corretora, tá? Real, ok? Ah, aqui ainda para ativar o demo, não, mas nós estamos na real mesmo, com uma banca aí de 501, valor real, e um bônus mais de 100% aqui na Forex Faça o seu cadastro aqui também na Forex OK? E acima de 500 dólares ganha 100% de bônus. Mas nosso robozinho está operando aqui. Estamos muito felizes. Se você tem o desejo de comprar este robô, OK? Um dos melhores do mundo hoje, tá? É veja aqui na descrição desse vídeo o quanto antes estamos aí é, com com um valor muito bom e ainda com a possibilidade de uma negociação de um descontinho mas vem logo vem correndo e vamos estar é, recebendo vocês que estão interessados numa lista de transmissão também entre em contato comigo entre aqui na descrição desse vídeo entre em contato para você também estar recebendo aí o seu robô trader por um valor aí muito muito bom tá eu estou está se impactado com a o resultado deste robô, ok? Ele é este robô, ele é instalado no seu computador, tá? Ele não é, é e ele é conectado na nuvem também, mas é instalado no seu computador que eu posso minimizar ele, posso voltar aqui a página onde ele está operando, tá? Estou muito feliz, corre, corre agora para você adquirir o seu. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Tá? mas acesse a descrição desse vídeo para você poder ter acesso ao teu robô. E fique ligado aqui conosco, eu vou deixar aqui na descrição também um relatório das operações. Grande abraço, até o próximo vídeo aqui no Crypto Space Marketing. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, dá o seu comentário também, ok? E tamo junto, Crypto Space Marketing. Um grande abraço, até o próximo vídeo.